de frente ah, ah, ah, é Esse é bom Esse é muito bom ah, é O que você achou é o elzo falou assim a hashtag a é família toda esperando o ônibus aí tá aqui a hashtag a é família toda ó esperando o ônibus. Que viagem é, que viagem é. Brentinho, eu acho que o Brentinho tá com vergonha, gente, eu não sei. Estou revoltada porque a chuva está acabando com meus cachos. Ah, não tá nada, filha. Está assim, pouco tá é todo pesado, né? Gente, olha, ela tá linda, não tá? Ó, todo eu mundo vai escrever lá no comentário, assim, tá? Chegamos aqui em Santiago Mall. Santiago, é, Santiago Mall. Aí agora, ó, quem vai... Vocês assistiram o vídeo no qual eu estava tirando, né? Agora, ó, agora é eles que vão atirar, ó. Vamos ver se os bichinhos é, é, bom de, é bom de braço, é bom de dedo, de dedo, Você peito, tá só na né? cabeça, assim, um cada zumbi aqui, no meio da testa. Nossa, Essa aí, é... olha os preços da Skosa. Não, só olha onde o, o zumbi tá com a mão. Onde <risos> o zumbi tá tá com a mão. 2 dólares, cara. Deu. Vocês viram o preço agora. Não, não. Agora, e é verdade, Linda, ela tá sem óculos. Como é que ela vai atirar De qualquer forma, que eu... eu teria que botar o fé. A gente tá me perguntando se eu compro um lanche. Eita, Ia. É. Brenda não quer tirar, não, gente. Ela quer 2 dólares que ela compra um lanche. 2 dólares. 2 dólares. Essa é a forma que a tirar. É a forma. É. o menino filho. atira melhor que ele... Atira melhor não. Tira com essa arma. A gente tem que com vocês podem escolher, ele gente. Tá ele... A gente Eu pode escolher. não. Vocês podem escolher. Daqui a pouco a gente vê eles atirando. E a Brenda não sai do celular. Que passa, louco? Que passa, louco? Oi? Parte. Quê? tá com tirar pra mim. Ó, pausa na palma da mão, faz a base, alinha primeiro, depois que você alinhou aqui, você bota na base. Cadê? Não, já ia também. No peito? No outro peito? Por que é o teu? Cadê o headshot, meu bem? A pensão é atenção. É um alimento. Do que? Do globo terrestre? <risos> Do, Do globo terrestre? Dois Vai na pele, não é nada. Dois na cara. Três. Três na cara, não é nada. Quatro. Quatro. na cara, não é nada. No fora também. Ah, eu falei. Estou tirando no não. Eu, eu, Acabou. Acabou? Acabou? Eu sou mais velho, então eu sou mais velho. Ponta pra frente, ponta pra frente. Primeiro coisa avisada, depois você encaixa. Não é o braço esticado não, é com os braços. Isso. Deixa o gatilho sair suado. Respira, deixa o gatilho sair suado. calma, devagar, mira primeiro não não é não a gente aqui mira primeiro, devagar cabeça na cabeça devagar Você é tira atira com o outro dedo, né, esperto? Eu, eu puxei esse abraço. Nossa. Tá então, olhando com o outro esquerdo, né? Olha as pessoas lá fora, hein? Ó. Tá. tá fechando o olho por Eita, Ele tá... Ele tá... tá, tá, tá tirando com a mão direita e olhando com o esquerda. esquerdo. <risos> Seu tio já explicou. De 14 de só Depois eu quero ir não também. Não. não, depois eu quero ir também. Boa. Não, tá bom, não. não acabou, não. Ah, pronto. É. É. Tá me tirando. Você uma uma bom, boa, não bom, Acabou, Fih. Bota a caneta aí, vai, vai lá pra Mas fora, não. rapaz. Você, você pode liberar. Vai cabeça. É, é. Eu tô mirado certinho. Sete. Tô tendo, tirou um no tempo. Aqui tem mais Estica um pouco mais pra. Ah, Olha, eu ver se acerta no corpo. Eu acertou assim, na cabeça. Não, eu acertei eu... na cabeça. Mira no corpo. ela é maior. Eu mirei na cabeça e esses três eu mirei no um corpo Mira no corpo. Eu <risos> <Entrando falando. risos> uh, uma, ela ah, é maior. Tá ele falando. Mira primeiro e atira. Acertou as orelhas do cara. Acertei é na bolinha e acertei. a orelha de novo. É. Isso foi com uma mão só, Depois de chegar de fora, a gente ia. Sabe como é que faz, né? Flexiona um pouco o braço Tá muito esticado Flexiona Tá muito esticado Só tá arma tá torta Tá torta? Eita <risos> Agora eu entendi o porquê do óculos Eita, calma meu amor Concentra Faz a mira depois você coloca no alvo. Hum. Eita! Nossa. Quer botar o óculos, não, velho? Não. Pronto. Acertei 10 na cabeça. 10? 10 na cabeça. Você vamos ali, vamos é ali a botar, a botar seu papel ali pra gente ver. Bota no seu papel no. Não, é parede? parede? Não, é bom. Eu tirei dois no mesmo lugar. Bota o papel aqui, ó. Não Bota no bolso. Um tiro. Olha, pô, vamos só. Dois do mesmo lugar. É o também. Esse foi o Elson. Tá o Leandro de foi 12 tiros e era 10? Ah, um aqui, tá? Um tira, tira, tira um um no corpo. Tio Leandro é um pé do pô. Esse tá é de quem, Enzo? Né? Esse é do Leandro. É, só tem o um rosto, né? Calma, meu filho. Esse é do Enzo. Oh meu Deus, e mãe? Esse é do André. <risos> ah, uma, ah, cabeça uma cabeça mão foi no meio? Filho. Filho. Uma mão só. O meu tinha mais. Não, não tem no corpo não, meu filho. Só minha Juta cabeça. Cadê a minha, Toma? né? Da minha mãe. Essa. A minha foi eu triste eu essa tristeza. E no aqui, ferrinho não. duas vezes. Oh, é, ah, é verdade. Gente, olha dois tiros na cabeça. De novo, tá? Ó, deu pra matar o segurança. Matar, mãe? Meu que a matar. Matar zumbi, né? Acertou eu e entro. O meu deu pra matar, mãe. O meu deu pra matar? Der. Acertou, é. matar, ah, sumi, né? acertou matei, matei. eu e entro, Agora a gente vai no Oculus BR e daqui a pouquinho eu volto a gravar. Voltamos aqui agora no Oculus BR Eles estão escolhendo ali os jogos que eles querem. Aí estão discutindo ali, olha quem é o primeiro. Deixa eu mostrar o jogo aqui pra galera. Nossa, não vi Ana é Velha. Ana Velha, sim. que eu os jogos. Quem escolheu o quê gente? Eu quero também. Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui Parece um assustador, tipo assim, a mulher. Olha ela. Qual que é mais? Terror, essa, essa, essa, essa. Anthony, eu é o é. vai desse daqui. É, Antony, o Enzo vai com essa daqui. Ó. Ostras, é. o que eu falei. Vamos lá. Vamos ver o Anthony. Segura minha bolsa. Eu quero ver você gritar. aqui? É. lá. Ah. tá, Peraí. O vento tá entrando no olho. Tá... Desculpa, gente. O vento tá entrando no olho dele. Deixa já. ver. de mãe Ah, não sei tá tremendo, não? Dá pelo frame. Fala pra galera se você tá com medo. Tá Estou. Não. Eu já, tô... Eu já tô com medo adiantada já. A Brenda vai assistir as borboletinhas, tá com medo. Quando graças a fazer as coisas com meus filhos, que eles são muito durões então olha só, o Anthony está assistindo o Leandro perguntou qual é o pior o mais terror, ah, o mais terror é esse aqui o hospital, escolheram o... ah, eu como é, é que tá como se estivesse assistindo o Borboletinha no Bosque olha lá, chega, tá rindo você tá, que eu... que ficar lá. Enzo, é o mesmo filme? Ah, mas eu muito claro. é... uh, eu eu de que de que de que acordo? Está de que acordo? Está de Terror não tem, terror. Mas, vai escolher o senhor. Você vai dar a linha mal dentro de novo? Viu? Não dá. É. Não. A gente vê, eu tava falando que o pessoal... Não, é de que... terror. Dá pra ver a televisão? Fala, fala, Anthony. Como é que é? É de terror, só que eu... eu não fico com medo de terror, não. Ele é sem graça, gente. Não sou eu que sou sem graça. Vamos lá, vamos ver graças. o... Filho. Vamos tem tem com o enzo. Tem confronto, ele tinha coisa, mãe. Cinco minutos depois. Foi no igual, ele tinha coisa. Foi no igual, ele tinha coisa. E como que, que ela sabe coisa. quando tá? Nossa, Boa, é, então ela já viu né, o filme, ela sabe onde termina Mas aí tem medo? Tem medo? Eu vou no tá estar... início Fala assim, olha, as pessoas sumindo, apreciando essa cara Tipo uma garotinha que a pele Você tá vendo? Sério? Se Ô Leandro, eu tô falando aqui no vídeo esses meninos são muito sem graça. Ah, ah sim, que é tem... o que eu não Tem o recheio do bolo daqui a pouco. É. Igreja. Na praia. Pra chegar na praia, você avisa. Lembra? Eu teria tipo uma montanha russa. Por quê? É, é uma não, não montanha é russa dentro de uma. É uma montanha russa, Fala aí, eu só pergunto. Não. não. Não é, a é que quer gra... a gente vai se gravar A Cádicke vai sair correndo daqui a pouquinho. São mais corração. Esperemos. Oi. Legal? É ele já está com medo de. Não tem é dia de ficar encostando nessa merda, não. Ele já sai que você vai me chamando. engraçado que a cara tem de você mudar lá na cola lá, né? E Não entendeu nada Foi quando eu tava indo em volta do eu tava olhando pro rosto de cada um, olhava eu assim. Eu olhei pra olhar pro rosto e falava, vai fazer o. Estou... Caraca, <risos> <risos> <risos> hum. é bater na garota aí? <risos> o cara subiu e na minha frente. Ah, ah sei. É... É... Ah, Medrosão. Vamos show? Assistamos? o Vamos pro show? Vamos pro show? É melhor Vamos pro show? Vamos Qual foi ainda? <risos> nunca mais me leve lá, nunca! Tira a mão, tá tem mesmo. Que foi, filha? <risos> Por que, que você não vai no Ayuda? Não, <risos> Ai Leandro! <risos> Ai, que sem gritar. É, por favor. uma é assim. <risos> Você viu? Eu tava... Sem grito que nem a <risos> Fica, fica, não fica assustado, quando a gente sabe que não é de verdade. Não vai ser Não fica na nossa... assim. porta. Não é pessoa. era. Não, ainda Era uma porta, uma porta assim, aí tinha uma porta do meu lado. Ai. Eu a ah, não sei. fez assim, ó. E Mãe? É, é, é, é. Tinha uma, porta, tinha uma porta lá embaixo e ah, uma porta aqui no meu lado. Aí eu pensei que o bicho ia vir ela Ela foi, foi tiradinha aí. Não, é o palhaço não A gente tá dentro do de um quarto, mas em cima da cama. <risos> pai, pai. É, é, para aí. Mas a gente tá em cima do quarto, em cima da cama. É, em foi maldito, maldito, foi o que eu com você. Você já conhecia. Mas cadê o palhaço? Espera. Ai. Ela ela era era chegante, assim, não, é parece uma mão gigante assim, mano. Não, eu não assim Não é assim, não. Ela tá deitada na cama e tá. Ela com a não precisa disso, não. Não precisa, Brenda, não precisa mexer nela, filho. Vai, vai, vai. Eu desci, cheirou o Gente, não precisa disso, rapaz. Não precisa. Sim. A mexe, só a mulher sabe que, que, que parte dela brinda tá. Aí a gente mexe uma coisa que tem nada a ver. Você vai pagar caro nisso aí, Leandro. Prendi ela numa cadeira. Hum, hum. é. paradas não sei parada. Tá mas... que ela é... ah! não está tivesse... Não tivesse ouvindo, não tivesse, se tivesse. Se tivesse, ah, Olha as pés. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Todo oh, mundo meu não, Não, não, você quase que vai meu Pra você é tuba tá. deleterrupo. Não, não, não, não vou, meu Deus. tem, nos, tem cobra, como Não, nem quero, Mas eu vou, isso, pra... é isso, você tem que ir, cara. Você tem que ir, ó. É, eu tenho você ir vai, vai. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Vai, vai, vai no Vai, Eu Eu tenho Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu você tem que ir em alguma coisa, escolhe. Escolhe. Tá não tem escolha, a não tá eu, quero eu quero, lá. Um, de de pé. Pé. É, um de pé, um que eu fico de pé, um de é, de pé ó, pra um esse. Aqui, esse aqui, ó. Em pé. Aqui, mas esse daqui você vai É, Mas é que é melhor. Melhor. Não tá uns e aí, Vai minutinho. Que... É. Espanhol, mãe, é. espanhol, Esse você mexe, mãe. Ali, aquele mãe. esse é muito chão, mãe. Não, não, Não, Que terrudo. Pra mim, né? pra esse? A pra botar tá com o robô Luta ah. com robô? Isso aqui esse. Esse é de cima Você Quase não Você, mãe, ela... mãe? você vai ver no vídeo Ela tava com a cara na minha frente? Não, é o braço. Sim, sim. Ela foi pegar aí você, é? <risos> você... você falou. <risos> Não foi? Já, é, aí, Andrew foi... A, a, mulher foi a, quer... hum. a mulher foi pegar A mulher foi pegar o traço, o bateu. Você, olha. Indo pra bater, você assim. olha pra baixo o bicho sobe. Você... Eu o <risos> <Nem começou. risos> vai sair da bagulha <laughs> Mai ah, tá passando vergonha, mãe. Uh! <risos> passando vergonha, mãe. Tá legal, só vem coisa explodindo. Aí é você querendo. gritando. Você gritando. Em português. Tio, não é nem as vidas não, tio? Vem pela frente nesse burro. Sai entra sai da frente. Ó. Sai da frente. É a reação, sim, sim. cara. Não, tem que se identificar aqui. Não deixar sai daí, André. Sai da frente. Dá pra tirar Tem que gravar as peções também. Tá não, chega! Não. não! Não! Não! Não, tira! Mas alguém é altura, Marina. Hã? E ela termina. Ai, fica ah, eu tô caindo! Não dá pra criancinha, tia. Não dá pra criancinha. está trazendo e você ah, gravando de frente, tio Léo. Ai, bom, isso é bom. Ai, isso é muito bom. O que, que você achou? É, é <risos> ela tá chorando todo sal. Eu tô todo As pessoas tonta. As pessoas estão trazendo. Entrava de novo agora. Você tem. Quanto ele, ele anda aí? sozinho? Ei, você tem que ir nas prédios, jogo pulando, como é que é? caindo? Aquele negócio de cair? Ah, então quero isso. Mãe, é o mesmo, tio, mesmo? Não, você me viu, entendeu? não tá a pena aqui, não tem capa assim? Não! um tapa na de É isso mesmo, é uma torre! Andrew! Olha aí meu filho, olha aí! Andrew, Andrew! Andrew! Andrew! Aí ó, eu pra cá! Aqui ó, Não não, cara! teu medo! Chega não, a não, não, não, não, não, não. de Eu fica muito quero fazer Calma, me grava, grava. Grava. É, é de boa, a qualidade boa Leandro. Céu. Céu. Céu. Olha lá, olha lá. Está vendo uma alienígena no cima? é um alienígena é, se concentrar no nada. Para Não mexe com ele. Ah, tá caindo. Ai, que legal. Ó tá Tentando sem água. Tentando sem bafar. Agora só vai saber é. ah, assim, pra... ah. ah. que sou eu. Já o fogo tá virando tosse escaldão todo. Agora você tá aqui. Não, é. Ó lá. Tipo assim, eu, oh. eu fiquei ali em cima. Qualidade oh. boa. Ficar em cima. Se você fica ali em cima se não tiver ninguém te segurando, você cai, É verdade. Você fica num quadradinho assim. É, é. Aí você tá olhando? O chão não tem chão. é uma parte do chão. Se você anda pra cá, você tem que se equilibrar E o seu labirinto já vai É, por orientando. isso, fica meio tonta <risos> Ah eu não fiz isso não, não eu, quebrou, eu não passei mãe. essa vergonha Não, eu não, não, não, não é fiz essa Deus vergonha não o braço dela Sério? Minha mãe, minha mãe não queria quebrar um negócio Você vê no Espírito Santo Ela entendeu, mãe Você Espírito Santo Agora não entendeu porque tchau, tentou falar em espanhol eu. Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo agora, tá? Vocês viram a vergonha que passei? Gente, o, o, o filme, o que eu tinha é, o que eu assisti foi esse aqui, olha. Foi esse aqui. Batalha de Robô. É muito sinistro, é muito sinistro. Eu só quero ver a cara da minha mãe quando ela estivesse assistindo e editando o vídeo, pra ela ver a vergonha que ela passou literalmente. E ainda reclamava de mim que eu ficava gritando quando fazia os vídeos então gente como sou eu como sou eu que vou editar como sou eu que vou editar o vídeo que eu passe... a parte dela se eu, ver que eu passe... se eu ver que eu passei vergonha eu vou cortar mas não, aí vocês aí vocês vão ver se não vai ter graça né então gente eu tô tonta até agora tá eu tava tremendo eu tava chorando é muito assustador então, os meninos os menino tá falando que tá todo mundo olhando para mim, tá? Então, eu não sei, mas eu acho que não não. Eu acho que eles estão de brincadeira, ó. Brincadeira? Tchau, Tchau, gente. Todo mundo olhou para você quando você deu aquele grito. Descartisono aqui do Mãe, de repente. A gente passa muito de de de a descartisono. O Mãe sofreu com o tio, cara. O homem começou a rir da sua cara, ele veio Mãe, o cara que. Leandro, você do deixou do lado, rindo mãe. de mim, Leandro. Não, não Eu todo mundo, ó. Oh. Aí, ó. Tá bem enganado em todo mundo. de tudo foi quando minha mãe desceu. Ah! Nunca mesmo, porque vai estar no vídeo. É Olha que desce, é maneiro, cara. As claro, estão é, é, é ali que eu senti uma coisa, porque eu, eu tenho medo de. Não, eu tenho medo de altura. É por isso que ficou não, assim. E se a gente só... pega que, é que a gente vai entrar na saco. E é só gente pequena, tem medo.